Hoje eu vim falar sobre uma mesa proprietária que está sendo muito pedida, que é a Found Next. Eu vou dar uma análise extremamente sincera. Vamos falar sobre preços, sobre perguntas e respostas frequentes referente a ela, sobre avaliações, sobre o que, é que a galera está falando lá fora em outras comunidades e principalmente, se ela é uma mesa confiável para a gente estar tá iniciando as operações, certo? Pessoal, a Found Next ela tem dois modelos de avaliação. Um é o um modelo de Evaluation, que é de primeira e segunda fase, e o outro que é o um modelo Express, que é um modelo de apenas uma fase. Quando a gente abaixa tá aqui, a gente percebe que ela tem o mesmo sistema de Drawdown de outras mesas, como a FTMO, por exemplo, que é uma mesa muito confiável atualmente. O Drawdown dela é 5%, ou seja, se você pega uma conta de 100 mil, você só pode perder 5 mil dólares no máximo no dia, se você chegar aos 5 mil dólares ou ultrapassar ele, você já perde sua conta. Sobre o drawdown máximo é 10%, ou seja, 10% do valor que você contratou. Você contratou uma conta de 50k, então 10% é 5 mil dólares. Então você não pode ultrapassar esse acúmulo de perdas. Sobre meta, é 5%, na, primeira, 5 na segunda fase e 10% na primeira. Ou seja, na primeira fase você tem 5 dias mínimos e 30 dias máximos. Tá? Ou seja, você tem 30 dias corridos para operar para bater 10%. Na segunda fase, você tem que bater 5%. Lembrando que você não pode simplesmente bater a meta de um dia só e sair, tá? Aumentar lote, etc. Não. O que é que você tem que fazer? Você tem que operar no mínimo 5 dias seguidos. Isso no modelo de evaluation, tá? É... Sobre aqui a questão do pagamento, né? tem uma data certinha. Só que ela tem um grande diferencial frente às outras mesas. Isso é o que está destacando ela, para ser sincero. Não que ela seja uma mesa proprietária muito boa e confiável. Não, eu vou te explicar os motivos. Mas ela tem um, um sistema aí é, por trás dela que está sendo muito interessante. Não sei o que é que financia isso, mas está sendo muito interessante, que é o seguinte. Ao mesmo tempo que é bom, ele é um pouco... Pô, você tem que meter um pé atrás, porque você tem que saber de onde é que tá vindo esses lucros. Correto? Então, você pode perceber que ela compartilha com você 15% do lucro que você tiver na fase. Lembrando que durante a fase de demonstração, que é a fase de evaluejo, que você não está na conta real, é, as suas ordens não estão tá indo ao mercado. Então, por que ela compartilha 15% com você? De onde está vindo esse lucro? É muito complicado a gente ir atrás dessas mesas que são mais fáceis de aprovar, que nos remuneram em conta demo. Pelo simples fato de a gente não ter muita transparência de onde está vindo os lucros. Muito provável que o lucro dela está vindo mais nas reprovações do que necessariamente no mercado financeiro. Porque, pensa comigo, se as pessoas que lucrarem, ela vai dar 15% de payout para essas pessoas em conta dela. Do valor que a pessoa fazer até a meta. E as pessoas que não lucrarem, ela vai perder 100%? Está indo ao mercado essas ordens? Está... Tá. Tá muito confuso referente a isso, na minha opinião. Eu não confio na mesa. Esse é um dos motivos. E eu vou explicar os outros. É tem free retake, né? Você pode fazer a repetição e você pode chegar até um profit ali de compartilhamento de 90%. Tá. Agora, observando os planos dela, você é, pode perceber que ela tem planos que vai de 15k a 200, muito bom. Mas tem mesa proprietária que tem planos muito mais acessíveis e melhores e com metas mais justas, por exemplo, a MyForex tá pessoal? A mais só para você ter ideia, eles têm 12% de drawdown total e diário 5%. Mano. Então assim, mas esses 2% a mais, isso aí faz uma diferença muito grande. E os planos são muito mais baratos do que essa, do que dessa mesa. Inclusive tem planos de 5k na mais tá? É um plano para quem está iniciando mesmo, para quem tem menos de 50 dólares na conta. Só para você ter ideia, aqui uma conta de 100k no Evaluation da Found Next, se você colocar em euro, ele se assemelha ao preço da FTMO, pessoal. Cara, eu não acho isso nada justo, tá? Não acho isso nada justo. Ela não tem tanto know-how assim para cobrar esse mesmo preço, certo? Mas eu entendo, porque ela dá 15% de comissão, né? Aqui eles falam que você pode chegar até 4 milhões de balance, tá? Aqui tem um, uma alavancagem de 1 para 100, que é interessante, e que você já pode ter acesso à sua conta em segundo. Ao contrário da First Class, e você compra uma conta, e aí até você receber os dados, mano, demora, tem muitas mesas aí que estão pecando nisso. Quando você compra uma conta na ou na MyForexFound, cara, raramente vai ultrapassar 24 horas para você ter acesso, sabe? Então tem isso. Agora um ponto positivo dela é que ela tem uma comunidade, né? Então tem um grupo no... No... no como é que se diz? No Facebook, e tem um grupo no Discord. Então assim, você entra lá no Discord, você consegue conversar com outros traders, saber se eles estão recebendo pagamento. Agora, se ela está banindo aqueles traders que estão recebendo é... tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Teve uma outra mesa aí, que eu não vou falar o nome dela, que ela bania os traders que faziam muito dinheiro. Então, o cara que fazia 30, 40k ela bania eles do Discord. Aí depois ele aparecia falando ai, ah, nos grupos lá gringo. Pô, cara, fui banido, sem motivo, inclusive me tiraram do grupo do Discord. Entendeu, pessoal? Mas quando eu era saque pequeno de mil dólares, quinhentos dólares, tava tudo ali no Discord certinho. Então, só o Discord não é uma um motivo para você confiar. tá? Outra coisa, pessoal, no Trustpilot, que é um veículo muito bom de avaliações de empresa, principalmente de mesas proprietárias, o principal motivo do Trustpilot ser muito bom é que eles têm um sistema que detecta robusto, tá? Esse sistema dele é muito avançado. A maioria das mesas que utilizam algum tipo de bot para poder fazer autoavaliação, eles estão sendo banidos, tá? É, então eles conseguem detectar isso aí. Como você pode perceber, a Found Next, que é uma mesa que não é tão conhecida assim, ela não é tão grande. Eu sei que tem uma reportagem lá na Nasdaq falando sobre ela, etc., sobre a entrada dela no mercado financeiro, mas o, a avaliação dela é fake, tá? Você pode perceber, detectamos que essa empresa recebeu uma série de de avaliações falsas e já removemos. Mas eu deixo bem claro que isso aqui é uma faca de dois gumes, porque no dia que a Found Next quiser sujar o nome da FTMU e da MyForex Found, é só eles lançarem fakes nas avaliações das outras mesas também. Então, é, isso aqui pode ser sabotagem também, alguém fazendo sabotagem com a Found Next, como também alguém futuramente fazer sabotagem com a FTMU ou qualquer outra mesa. Mas a Blue Forex o é E a próxima, talvez, vai ser a First Class a virar Scam. Então, tomem cuidado. Eu tenho uma conta aprovada lá na First Class, né? Aprovei recentemente com o uso do HFT. Eu já sou financiado na FTMO e na Found. só que eu pensei, cara, vou vou aprovar uma conta na Default Trader. Eu falei, não, fui na ondinha, aprovei uma conta na First Class. Suporte horrível, eu não gostei, sabe? Demoraram muito para me dar o um acesso. Eu tenho um amigo mesmo, Vitor, ele acabou de contratar ele contratou na sexta-feira, não sei se é porque é só dia útil, não sei, mas ele ainda não recebeu acesso, só para vocês terem ideia. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento. Sobre o modelo Express da, da Found Next, é um modelo de uma fase, tá? Eles mantêm a regra de risco de drawdown, que é 10%, na na, na, 10 total e 5% diário. A alavancagem é 1 para 100, só que o mínimo de dias ele não é 5, ele é 10, tá? Já aumenta mais. Porém, eles têm uma regra aqui chata, apesar deles manter essa regra de, de lucro em conta demo, não tem limite de dias para operar, você não tem 30 dias para operar, você tem, é ilimitado. Eles têm um detalhe, eles te pedem para você passar em uma fase, só que é uma fase que vale por duas, não, que vale quase por três, sabe por quê? Vamos supor, se você, se, vamos supor que a FTmio tivesse três fases, 10%, 10% e 5%. Você ia gostar? Pronto. A Express, né, da Found Next, você passar nesse modelo de uma fase deles, você tem que fazer 25%, tá? Com risco de 10. E com risco de 5 diário Você tem que ser muito bom, cara. Muito bom. Eles têm um modelo aqui de consistência e não consistência, que é até interessante, que no modelo de não consistência, você é financiado apenas com 25% do challenge que você escolheu. Isso é muito muito péssimo, sabe, pessoal? Isso aí, velho, isso é uma... Me desculpa, me desculpa. É, já o modelo de consistência é justamente para traders que... Assim, eu não estou criticando o modelo de consistência e não consistência, tá? Eu acho que é uma opção de cada trader e é uma opção da mesa para poder filtrar ao máximo, em funil, o melhor trader para ela disponibilizar um capital real. Eu entendo. Mas vocês precisam entender, pessoal, o seguinte. É, se o cara não é capaz... De se manter consistente na questão de lotes, de ganhos, dificilmente ele tem uma estratégia realmente consistente e que ele tem controle das estatísticas. Pessoal, vocês têm que aprender a jogar o jogo das mesas. As mesas proprietárias, elas não querem robozinho, elas não querem HFTzinho. Não se enganem, pessoal. Ela quer trader competente para estar tá operando. E o trader competente, com certeza, ele consegue chegar a patamares mais altos ter conta máxima em cada mesa proprietária que seja confiado Então, quando vocês forem escolher uma mesa, não vai pela facilidade não, porque a facilidade não vai realizar o seu sonho, tá? Aprenda isso. Se você quer estar numa comunidade onde tem membros financiados, onde tem pessoas que entendem sobre mesa proprietária, e quando você fizer uma pergunta, você vai ter mais chance de ter uma resposta muito, muitas vezes mais rápida do que o próprio suporte que esses sites têm aí. Entre no link aí e participe da nossa comunidade. Se você precisa de ajuda para aprovação na estrutura da sua prova, tanto em estratégia, gestão de risco, plano de aprovação, só falar comigo e acessa aí. Você vai ter uma mentoria um a um, olho no olho, onde eu passo tudo que eu sei para você. Eu já sou financiado, então consequentemente eu consigo te ajudar até melhor né? do que você aprender no YouTube com a galera que nem é financiada. Ou você tem que pagar 15 mil para pagar... Uma HFT, que quando eles chegam lá, eles falam que é 100% de aprovação. Só que aí, o que acontece? Eles não te aprovam e você perde seu dinheiro. Alguns cagados aí aprovam, né? Porque olha o que é que eles fazem para aprovar vocês. Tem uns caras aí que dizem que tem HFT, né? Olha o que é que eles fazem. Ele pega um cliente, depois ele pega outro cliente. Um, ele dá um, um, uma compra com o máximo de lote e outro, ele dá uma venda com o máximo de lote. Um reprova e outro passa. Então, entenderam, pessoal? Máximo respeito a quem opera com robôs e HFTs, que são pessoas honestas. Mas os desonestos, eles têm que ser observados e têm que ser passados para novas pessoas que estão entrando no mercado de mesa proprietária. Para eles saberem que essas pessoas são desonestas. Porque esses caras têm um marketing muito foda, para ser sincero. esses caras tem uma estrutura de marketing muito, muito alinhada. E acaba enganando quem inicia. Si é. Pessoal, tamo junto. Valeu, viu?